Olha o cogumelo, que legal! <risos> Uau, que massa! Muito, muito diferente. Uhum. Oi pessoal. Oi pessoal. Fala, tá tudo bem comigo? Continuo aqui firme e forte. Ô Pongo, como é educado. Vem cá oi. É, vem cá oi. Diga, tá tudo bem pessoal? Eu tô me divertindo aqui no mato como sempre. Diga, oi. Oi. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Um beijo, até a próxima! Beijo, até a próxima! <risos> Querido YouTube Ai ai ai, que saudades, que saudades, que saudades, que saudades é, Tenho recebido muitos, muitos comentários, muitas mensagens De gente perguntando o que aconteceu Carol, cadê você, está tudo bem? E etc E eu confesso que... Eu estou realmente, de verdade, do fundo do meu coração morrendo de saudades de fazer vídeos, do contato com as pessoas do canal, Está é... tá sendo difícil para mim não poder postar e infelizmente no momento eu também não posso explicar exatamente por que eu não tô podendo postar. São motivos pessoais, coisas que estão acontecendo na nossa vida agora que a gente ainda não pode mostrar Mas a gente está documentando tudo E assim que der a gente vai compartilhar Porque é o que a gente... Eu estava falando agora para o Dani mesmo Nossa, eu, eu não estou podendo fazer o que... Não é só o que eu considero meu trabalho hoje em dia, mas é o que eu amo fazer eu, eu Realmente o YouTube e as pessoas, a comunidade do YouTube estão no meu coração. É o que eu tenho paixão por fazer. Fazer vídeos, compartilhar nossa vida e tudo mais. né? Fazer amizades através do canal. Aliás, algumas das melhores amizades vieram através do canal. <risos> Mas os vídeos vão voltar. Nós não abandonamos o canal. Eu sei que meio, meio que sim, né? Mas é... É, é por, por um tempo determinado e, e não porque a gente quis abandonar não porque a gente quis parar de fazer vídeos É realmente porque não tá dando agora Mas tá tudo bem com a gente A gente tá vivendo a vida normalmente Adoidado Adoidado <risos> um, Tá chegando o outono aqui agora A gente tá de novo procurando apartamento A gente não foi pro Japão pelo mesmo motivo que eu não posso falar agora, <risos> mas tudo há de se de ser descoberto, de ser colocado à luz. Espero, assim espero, bem logo. Então eu queria do fundo do meu coração agradecer cada comentário, agradecer cada mensagem lá no YouTube é, ou fora do YouTube no Instagram também. Tem bastante gente perguntando. Isso significa muito para mim porque eu sei, eu percebo que que assim como a gente vê vocês como parte da nossa família, vocês também veem o mesmo em nós, senão vocês não estariam perguntando e é muito legal mesmo perceber isso, o cuidado e o carinho e o interesse de vocês e queria pedir desculpas por ter simplesmente parado é realmente força, por motivo de força maior mas simplesmente ter parado de postar vídeos e dizer também que assim que der a gente vai voltar Daqui a um tempo vocês vão receber uma enxurrada de vídeos, assim, de uma vez é, explicando tudo que tem acontecido na nossa vida ultimamente E é coisa boa, então já, só de, já posso adiantar isso Não é nada que tenha que se preocupar, é coisa muito, muito boa Mais um beijo para cada um Cada uma Espero que vocês fiquem bem, que esteja tudo bem com vocês também A gente ama vocês Fiquem bem, tchau!